Essa foi uma dúvida que recebi da doutora Carla. Tudo que eu podia fazer para restaurar o volume nas próteses para essa paciente eu fiz, mas mesmo assim o resultado não ficou satisfatório. Em relação à queda da comissura labial, temos que ter cuidado com a ação dos músculos, os músculos que ficam ao redor da boca, mas também podemos usar o ácido hialurônico, pois nós chamamos essa ruga, né, ruga de marionete. O uso do ácido alurônico, com diversas técnicas, a gente consegue travar um pouco essa musculatura, elevar o canto da comissura labial, associada ao uso da toxina botulínica, quando nós interagimos a implantodontia, a reabilitação oral e a harmonização facial. Você tem alguma dúvida? Entre em contato e acompanhe meus próximos vídeos.